Beleza? É o seguinte, hoje eu vou tentar pegar a colete nas minhas caixas. E também vou falar sobre um sorteio de 33 passes. Isso mesmo, 33 Brawl Pass pra vocês. Quer saber tudo? Aqui, agora, no canal Bruno Clash. Ok. E aí, Clashers, beleza? A Bruno Clash na área. Mais um vídeo pra vocês, galera. Já estamos aqui. Dentro do Brawl Stars, mano. Isso mesmo, já estamos dentro do Brawl Stars aqui para poder tentar pegar essa belezura aqui, rapaziada. A colette, isso mesmo, a colette lutadora cromática que tá aí, ó. Muito legal, muito bacana. Eu tenho muitas caixas para tentar pegar ela. Vamos ver se eu consigo. E também no meio do caminho aí também eu vou falar sobre para vocês sobre como você vai participar para ganhar um dos 33 passes. 33 Brawl Pass que nós estamos sorteando, rapaziada Boa, bora lá então, vamos começar e tentar pegar a colete Vai ser uma doideira então, bora começar abrindo aqui os baús, mano Vamos começar aqui abrindo os baús do, do que eu... Ah, o, que é o primeiro baú que eu tenho aqui, né? Que é esse daqui, ó, o único baúzão Um mega baúzão aqui pra ver se vai dar sorte não deu sorte Já foi ali, ó galera, vou até mostrar pra vocês Na loja, dá pra você ver aqui, ó qual o percentual de, de chance ali Então, ó, eu tenho 0,78 Pra conseguir a, a nossa colete, né? Mas, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Bom, continuando Vamos lá, então, vamos Primeiro de tudo, mostrar pra vocês Ah, deixa eu pegar aqui minha, minha ficha aqui Beleza, show de bola Primeiro de tudo, você tem que fazer o seguinte, rapaziada Você vai vir aqui Eu vou te atir, até tirar aqui pra ensinar pra vocês Clique em inserir código E coloque aqui o código Bruno Clash, mano. Colocou o meu de Bruno Clash Já tá participando, já tá ajudando, apoiando o canal Bruno Clash no Brawl Stars, beleza? E aí essa é uma das... das primeiras coisas que você tem que fazer pra poder conseguir ganhar o seu Brawl Pass. Bom, calma aí que eu já falo pra vocês. Vamos começar aqui a abrir, né, o nosso passe novo, o nosso passe da temporada 3 Star Park, mano. O nosso Star Park ali Bom, e é o seguinte, eu tenho 63, 67 gemas né mano E eu preciso comprar aí o nosso Brawl Pass mano Bom, eu tenho muita coisa aqui da temporada anterior pra abrir também A gente vai abrindo também, não tem problema Vamos começar aqui abrindo os baús pra ver se eu consigo a colete Então bora lá, abertura de baús Oh, oh, oh. Uh! Moleque Brawler novo Colete, mano Colete a Brawler Cromática, conseguimos Que é vermelho, mano, meu Deus do céu Brawler cromática Colete, mano Conseguimos, rapaziada Conseguimos a Colete Muito bom, muito bom, deu bom, mano Olha, tava até com medo já, hein Vou mostrar pra vocês, olha onde eu abri foi a última caixa do passe. Depois já vinham aquelas caixas que a gente acumula sem subir mais nada no passe. Então, olha o nível, rapaziada. Bom, deixa eu pegar aqui os níveis, colocar todos nela. Vou colocar todos os níveis de. os pontos de poder nela. Pra poder ver se a gente deixa ela pegar o máximo, né? Vamos ver se vai dar certo isso daí. E aí a gente vê até onde a gente. Será que a gente vai deixar full? Vamos tentar, vamos tentar. Bom, bora lá. Vamos ver aqui, ó. Tem bastante pontos pra botar, botar nela. E a gente vai deixar ela no máximo que a gente conseguir aí, hein? Bora lá, mais sem aqui nela. Bora que bora. Mano do céu, deu muita sorte, hein? Rapaziada, eu tava com medo de não conseguir mais, hein? Eu tava com receio. Olha, moeditas ali, de boas. Belezura, belezura. Ah, já tá dando. Ah, já tá dando moeda já. Já tá dando moeda já. Porque, é, já com... Já conseguimos chegar no nível 9 com ela, hein? Deixa eu até abrir aqui. Porque a gente vai resgatando aí caixas, né? Com ela. De repente a gente pega aí. Vamos. Ah, beleza, vamos fazer o seguinte Antes de quase que eu faça Cometo Um Equivocal, vamos fazer o seguinte A gente tem que deixar ela no nível máximo, no nível 9 Pra poder começar a vir A Star Power, né? Senão Não dá, né? Bora deixar ela, então No nível 9, rapaziada Bora lá então melhorar aqui a nossa colete Mano, olha que topster Pegamos a colete, mano Olha que legal, botando aqui, ó Nível 5, nível 6 Agora, nível 7 Dinheiro, não, é, não tem problema, né? Nível 8, maravilha Nível 9, rapaziada Agora sim, liberamos o poder estrela E também o acessório Já pode vir que a gente quer, hein Bora selecionar ela aqui, olha que bonita que ela tá, mano Meu Deus do céu, hein Olha os detalhes da colete Top demais, Brawler top demais, hein E agora sim, vamos continuar abrindo, né Continuar pegando aqui nossos, nossos pontos de poder Convertendo eles em caixa Pra ver se vem aí um acessório um poder estrela, quem sabe, né, quem sabe, vai saber, né Bom, temos 48 aqui pra abrir também Vamos lá então, abrir no corta-giro então, bora Opa! Acessório da Colette Nananina não, mano o próximo disparo da Colete causa 40% da sua saúde atual como dano. Uso por partida 3 vezes. Então, temos o acessório. Agora vamos atrás de poder estrela, molecote. Bora lá, liberamos então. Vamos continuar, mano. Vamos continuar. Full, mano. Poder estrela empurrão, mano. Todos os bravos inimigos acertados pela carga da colete são empurrados ao ponto mais distante do ataque. Muito legal, mano. Muito legal. Então ele empurra também, acerta é, o poder de carga e nem empurra para o mais longe possível do ataque. Muito top. Gostei demais. Poder estrela liberado, meus manos. Top demais, rapaziada. Top demais, hein. Bom, bora abrir esse set aqui Eu já vou abrir esses sete últimos aqui Porque eu não quero deixar nada aqui não Tá tranquilo, tá, tá, de, tá tranquilo, tá de boas Tá tranquilo, tá de boas Bom, fechamos aqui então Muito top, agora sim fe, Agora sim fechamos, né O nosso passe da temporada anterior Isso daí é muito bom, né Que a Supercell fez de poder pegar em ordem que, que Na ordem que quiser, né Que a gente fechou ele tranquilão E agora a gente tem que pegar o passe O pés da temporada dessa aqui então eu vou pegar aqui com vocês, mas antes eu quero falar pra vocês Bom, é o seguinte, rapaziada Aqui na tela, aqui do lado, tá aparecendo pra vocês Uma foto no Instagram Isso mesmo Esse é o meu Instagram e nós estamos sorteando 33 fotos Brawl Pass pra vocês O que, que vocês precisam fazer? Simplesmente ir nessa foto que tá aqui na tela O link tá aqui embaixo na descrição Então o link tá aqui embaixo na descrição Clica no link embaixo na descrição Vai pra essa foto, lê as regras Direitinho, tem que seguir a galera lá Que tá lá, os youtubers que você conhece De Brawl Stars, se você não conhece, tá perdendo Tempo também, segue as regras Coloca lá, marca lá, quantas vezes você quiser você pode participar no, Aqui no canal, Bruno, no, no, a foto do Bruno Crash, na foto do Rebola, na foto do, do Const, do Emerick, do Pitbull, do Gustavo, do Ed, do Tio Guns, Cara, da Lika, de todo mundo que tá participando Você vai lá, comenta e pode comentar à vontade quantas vezes você quiser Você vai conseguir concorrer aí a vários, são 33 Brawl Pass como esse que eu vou liberar agora, hein então fica ligado, mano, aproveita, participa lá, porque é a sua chance de ganhar o Brawl Pass e não precisar tirar nada do bolso, beleza? Então é isso, promoção no ar tá valendo já, o link tá aqui na descrição, vai lá, corre lá e já participa, beleza? Bom, agora, finalmente, eu vou comprar o meu Brawl Pass, né, rapaziada? Deixa eu ver o que tem aqui, ó, vou comprar o meu Brawl Pass, eu vou direto aí pra pro meu Brawl Pass, liberando com o combo do Brawl Pass, né bom, é o seguinte, já coloquei meu código então, antes de tudo, dá uma olhadinha aqui na loja, confere se você tá apoiando o Bruno Clash, se você não tiver apoiando o Bruno Clash ainda, apoia o Bruno Clash manda no, no seu stories me marcando, marca lá Bruno Clash fala ó, comprei o Brawl, comprei uma, uma skin ou alguma coisa gemas, apoiando você que você também tá concorrendo aí, hein rapaziada então não vacila, hein, bom Tendo isso aqui feito, tudo certinho, tranquilão, vamos que vamos. Agora é a hora de desbloquear o meu Brawl Pass, tá aqui. Vamos comprar o Brawl Passão e vamos liberar tudo agora, hein? Aí sim, gemas na mão, 427, agora sim eu consegui ir lá na loja, na loja não, no Brawl Pass e comprar o meu combo do Brawl Pass liberando o passe mais 10 níveis aí também, hein? O passe mais 10 níveis Então tá aqui, ó Tá liberado, eu vou de pegar tudo menos as caixas, beleza? Primeira coisa que eu vou pegar é o Poco Stars Olha que top que tá esse Poco Star, mano É, mano, Poco Star referências aí do parque Do Star Park, né? Muito top Eu vou pegar aqui as gemas também Geminhas todo mundo gosta também o, As caixas eu vou deixar O ouro eu vou pegar aqui também Gastei um pouquinho pra poder deixar a colete mais fortona Vou pegar meu ouro aqui também e agora um pacote de reações. Vamos ver o que a gente vem. O Boo, a Bibi e o Frank. Legal, gostei aí das reações que eu ganhei. Agora as caixas eu vou deixar aqui porque... A gente vai esperar aí mais um Brawler ser liberado, quem sabe? Alguma outra coisa. Por enquanto é tranquilo. Agora chega o um momento que eu tanto queria. Vamos testar a nossa Brawler Colette agora. Então bora lá, deixa eu dar uma olhada aqui ó, na Colette. Tá aqui nosso acessório, tá aqui liberadão. Nosso poder estrela. Então é só... Ir pra cima, vamos no combate agora, rapaziada. É isso, já estamos aqui no combate, então bora testar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Será que já tá aqui, ó? Nossa primeira vítima? Será que é nossa primeira vítima? Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Boa! Opa, oh, oh, oh. opa! Esse é o super dela! Ela empurra, ela vai e volta, né? É muito top! Eu gosto muito do... do super dela também. Não tem aqui no meio, não tem nada Tá ficar esperto, tem que ficar esperto Bom, eu tenho que ficar de olho aqui pra ver o que vai pegar, hein Ó, o, o dano dela é, é... vai longe, vai longe Opa, vou ficar só esperto Ó, de novo, de novo Nossa, moleque Eu vou buscar e volto Mano, meu amigo, que beleza, hein Que beleza, que beleza Ó, vamos ver se a gente consegue ali Boa, boa, boa hum, Peguei uma, opa, opa Opa, opa Boa, boa, boa é, é, é. Acionei meu Ai, eu meu Meu acessório, eu fiquei com medo de cair Vamos ver se vai dar tempo de pegar aquele shake Não sei se dá tempo Não sei se tem alguém aqui, não tem Vamos pegar o shakezão então E aí a gente, opa, quase, quase, quase Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Bora, bora Nossa, bora, mata, nossa, morri Mano, o cara mandou demais. Ele soltou o super dele exatamente no momento que eu ia matar ele. Eu soltei o meu super na hora que eu tava indo na pegada. Ele matou muito bem, mandou muito. Bora mais uma então. Agora é hora de pique-gema. Vamos testar no pique-gema. Tá muito bonito esse novo. Nossa, olha que lindo que tá. Oh, acorda aí, Kaká. Olha que bonito que tá o tema, né? Do, do, desse mapa. Dupe de gema, tá demais, cara, tá demais. Ó, tem que ficar ligado ali, não pode deixar vacilar, não. Boa, pegou ali. Boa, deu dano aqui, de boa. Mais um ali, de boa. Nossa. Opa, deu ali. Aqui ainda, vai é morrer aí, mano. É que o meu não mata, né? O meu, o meu não mata, né, mano? Você tá louco. Vamos lá, vamos ver. Ó, fica esperto aqui, hein? Fica esperto aí, hein? Opa! Boa, boa. O Kaká me ajudou ali, o Kaká me ajudou. Vamos tentar pegar ali, ó. Boa, boa, boa. Nossa. É, chega o um momento que eu consigo matar, né? Chega o um momento que eu consigo matar. Deixa eu ver qual que é a diferença do. Ai, que raiva. Nossa, não tô acertando uma ali na hora. Meu Deus. Agora foi, agora foi. Vou pegar aqui. Vamos lá, bater, bater, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Mais uma. Beleza. Eu quero ver esse acessório, como que, que, qual que é a pegada dele. Vamos ver. Olha lá, vamos ver qual que é a ideia. Bom. Nossa, tirou muito, né? Tirou muito, olha isso Chega uma hora que já não, não tem muito o que fazer, né Ele mata, nossa, olha onde ele foi buscar, mano Meu Deus Matou ali, ó, nossa senhora Que isso, mano Ó, na moral, ele vai buscar, hein Aquele brother que vai buscar, hein Ó, é, ele Aí ele já tinha morrido, aí deu brecha, hein Aí deu brecha, hein Ó, tem que ficar esperto que ele não mata, ele demora a matar, né Ele fica dando dano, o bom é que tá perto dos, dos brother Que aí os brother finaliza, né Perfeito, conseguimos a vitória. Show de bola. Vamos pra última então, última partida com a Colete. Bora, partiu então agora no Caça Estrela. Será que dá, dá pra buscar e voltar? Vamos ver. Vamos testar e vamos ver qual vai ser a ideia. A ideia é pegar os malucos e voltar, hein. O Steve 45 ele tá de surge sword, sword, sword, Ó, já vamos dar um dano ali. Uh, escapou. Foi ligeiro, foi ligeiro. Ó, tentei pegar ali no, na volta, não deu. Agora vai morrer, agora vai morrer. Boa, mataram ali. Mandou bem, mandou bem. Mandou bem. Tá escondido ali, ó. Tá escondido ali, ó. Ah, não tá mais. Que isso, mano? Vai, Carlinho! Vai, Carlinho! Vai, Carlinho! Morreu, Carlinho. Mandou bem, mandou bem. Ó, fui lá buscar, já, já revelei o lugar dele. E o outro tá ali, ó. O outro tá ali embaixo, hein. O outro tá ali embaixo. Fica ligeiro. Ó. Nossa, nossa. É muito dano. É muito dano. Agora a gente tá bem na fita, hein. Deixa eu ver. Será que a gente vai buscar? Será que não vai? Dá pra ir lá buscar, ó. Dá pra ir lá buscar, ó. Não, vamos não, não. Fica na boa, na boa. Vamos ver se tá dando dano ali. Opa! Pegamos! Olha lá o Carlinhos, olha o Carlinhos! Eita, danado, eita, conseguimos dar um dano ali. Quase que o Carlinhos cai também. Nossa! Boa! Ah. Boa, boa, finaliza! Ah, quase, quase, quase. Tá bom, tá bom. Ó, mais um danozão ali, de leve! Muito bem, meu time tá forte, hein? Ó, ó, ó o dano, ó o dano. Olha o dano que tá vindo. Ó o dano, ó o dano, ó o dano. Nossa, mano, você viu que ele empurra É, meus amigos, é o poder estrela Ele empurra pro máximo O Brawler vai com você Pro máximo do, do Da distância do seu combo Ó, ó, eu vou lá buscar ó. ó lá, ó lá, busquei e aí quase finalizei Quase finalizei Muito bom, muito bom Opa, opa, nossa, tirei ali um pedaço do, da vida dele Aí Vai finalizar agora Boa, boa, boa É boa. aí, aí, vai morrer, né? aí, vai morrer Vamos ver ali, vamos ver ali, ó Ó, vou lá, vou lá de novo, hein Nossa, você viu que ele empurra, mano Muito top Muito top, muito top Gostei demais dessa Brawler Vai dar o que falar, hein Vai dar o que falar Nossa, vou tomar outro. Ai, mas beleza, matamos ali GG, 36x10 Incrível que essa coleteira faz, hein Cê é louco, moleque Muito top, hein, rapaziada E você, gostou? Eu curti, rapaziada Bom, se você curtiu também, então... Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal E é claro, não vacila Participe do sorteio O link tá aqui na descrição São 33 Brawl Pass pra vocês, beleza? Então é isso, manos Muito obrigado a todo mundo Tamo junto, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal É nóis, um abraço, falou. Oi